Na vida sempre existe alguém procurando alguém. Encontrar esse alguém é uma outra história. Mas eu não quero ver alguém. Todo mundo quer ver alguém. Eu vou ao outro O que aconteceu? Acabou de acontecer comigo. Quando se encontra esse alguém. Eles vivem em um apartamento muito grande, na 5th Avenue. 5th. 5th. A primeira impressão é para sempre. As primeiras palavras são importantes. Do you prefer on the top or below? I beg your Os primeiros encontros são decisivos. Lindo, né? Muito doido. Muito doido. A primeira vez é inesquecível. Kevin's coming 1,90m, cabelo pela futura. Você acha que ela vai ser Você nunca fez número 2 na minha frente? Fez. Fez o quê? Você sabe, no banheiro. Cocô. O diretor indicado para o Oscar, Bruno Barreto, lança um segundo olhar sobre o amor à primeira vista. Toda respirada com coisas. É, vai ver. Ela é bonita? Ela era a Pedro Paulo? Pedro Paulo, sou eu, Como assim? lance muito doido. bitch, bitch. Gosh, very sexy. Mm. Antônio Fagundes. Amy Irving, Alexandre Borges. Pedro Cardoso. Drinka Moraes. Participação se não especial: um Débora Bloch. Um ator, senão não seria o amor aquele que o mundo não tem. Bossa Nova. A diferença entre amor e love.